Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Essa é, então? Eu nunca vi caso de corrupção, assim. Ele é... Ele é, ele é. Muita evolução. gente, é a percepção que eu tenho. Que eu ele é nunca cara vi, honesto. assim. Não não, eu não conheço, eu só falaria do que, é do que velho, eu conheço. Né? Se fosse né? aparecer alguma coisa, eu já teria. É, ah, o Serra também é velho, Ele apareceu, agora há pouco, né? Ah, mas o Serra tem um cara de que não é... Entendeu? Dos tantos 23 milhões, sei lá onde, aí a filha dele, não sei lá com o que, é um bando de picareta. Não, não, os canalhas também envelhecem, não é porque é velho, os canalhas também envelhecem. Não, pode crer, com, é? com certeza. Agora, eu, por exemplo, não conheço, né? E o Suplicy tem essa fama de ser honestinho e tal, mas também não fez nada. Ele só escreveu o Renda Mínima lá e fica falando do Renda Mínima, do Renda Mínima, do Renda Mínima. É, eu gosto do Renda Mínima. O que você acha do Renda Mínima? mais ou menos o que acontece hoje, né? Com o Bolsa auxílio. Família, Renda Brasil, é. É, só que a diferença é que eu acho que tinha que ser um negócio universal, tá ligado? E, é, e tinha que ser com uma lógica de dividendo, não de, de, de, de auxílio. Porque eu acho que, meu a gente... O nome que tinha que ser diferente, de é... chamar de auxílio...